Ora aqui estou eu hoje com uma, um look diferente um, e que tem tudo a ver com uma questão que me têm colocado nos últimos tempos que é basicamente... É para o Bruno, porque que no teu material que tu estás utilizando o teu conteúdo das redes sociais colocaste lá a andar de moto? Qual a razão de ser? E a razão de ser é, é muito simples. Para além de a mota ser de facto uma grande paixão minha, adoro passear de moto e eu estou aqui com a minha tono, a minha, linda e fantástica tona, para quem não sabe, quer dizer italiano, trovão, e de facto ela é estrondosa, mas pronto, não é esta a razão de ser deste vídeo, uh, mas o porquê, tenho-me questionado, porquê é que eu coloco a minha moto no conteúdo que realizo relacionado com Martingista? E basicamente tenho duas, duas razões muito claras que vou-vos aqui deixar de seguida. Primeiro, uh, como vocês podem ver, eu estou com uma indumentária um bocadinho diferente do normal, Estou com um capacete, um casaco adequado, tenho também luvas, umas calças e umas botas diferentes. Botas, equipamento adequado para andar de moto. Tenho que estar preparado para andar de moto. Andar de moto não é simplesmente como andar de bicicleta, mesmo assim é preciso ter cuidado, ou sair de casa para ir andar de carro. É de facto necessário preparação é, para pegar na moto e dar um passeio, seja ele de uma tarde, de um dia, de 15 dias, ou um mero passeio de ir ao café e voltar há uma preparação e Martin e gestão é igual tem que haver uma preparação para que tudo corra de acordo com os objetivos que pretendemos alcançar eu quando vou andar de moto o meu objetivo é lazer, descontração e quero fazer este passeio e regressar com um sorriso na cara e seguro ora, na gestão nós temos, e no Martin temos objetivos pré-definidos e temos que nos preparar para alcançar, portanto este é o Primeiro aspecto em comum entre andar de moto e marketing e gestão. Um segundo elemento que é o mesmo, que também relaciona marketing e e andar de moto. Para quem não andou de moto, provavelmente já ouviu falar em que para onde nós estamos a olhar é para onde vamos seguir. Então, nas motas, isto é, é tric farinha tri, tri, amparo Nós estivemos numa reta e tivemos a olhar para a berma, é garantido: vou parar à berma, por muito ampla que a estrada seja. Ou seja, tem que haver aqui uma simbiose perfeita entre o piloto, o condutor e a sua moto para que tudo corra de feição e de acordo com os objetivos pretendidos. Mais um companheiro. Isto é mundo real. Fantástico. Mas como eu vos ia dizer, tem que haver uma simbiose perfeita entre o condutor, o piloto e a sua moto para tudo correr de acordo. Ora, gestão e marketing e o seu gestor, o seu responsável, o seu marketing é igual. Tem que haver, de facto, esta simbiose perfeita entre o pensamento estratégico do seu gestor, do seu responsável, para com a estratégia de marketing que vai seguir. Porque se essa simbiose não acontecer, o que vai é o mesmo que a andar de moto e dar a olhar para a Berma. Vai parar a Berma, vai ter um acidente. Portanto, na gestão e do marketing é a mesma coisa. Tem que existir esta simbiose perfeita para que, de facto, tudo aconteça em sintonia. E estas são... Digamos, em vez de duas, são três motivos. Um primeiro, sem dúvida alguma, a paixão que eu nutro por andar de moto. É, de facto, o meu escape, o meu limpar de alma, não sei o que quiser dizer. Mas depois há dois factores que têm tudo a ver com, com a gestão e com o marketing. O primeiro, tem que haver uma preparação. E o segundo, tem que haver uma simbiose perfeita entre quem define a estratégia e os objetivos a alcançar e toda a estratégia a nível de marketing e gestão. E é este o motivo pelo qual eu, a nível do meu conteúdo, tenho uma imagem de Marting. Desculpem, não é de Marting. Em todo o meu conteúdo eu tenho uma imagem de mim, de uma mota, porque é essa a grande relação. E para terminar, deixo-vos aqui com esta imagem fantástica. Para quem não estiver a identificar, estou na Serra da Arrábida, na belíssima Serra da Arrábida, e ao fundo, aquilo que, o que estão a ver, pera, espera, espera. aqui é true life, true, true world, Uh, ao fundo, aquilo que podem ver é a Troia, fantástica e magnífica. E assim me despeço de vocês, até breve e aproveitem. E conto com vocês no próximo momento. Um abraço.